Sexta-feira, 10h15 da manhã, acabei de chegar aqui em São Paulo, super ansiosa para sábado. Vai ser muito gostoso esse encontrinho, gente, Tô muito na expectativa. Tive que vir sozinha, vim sozinha, o pessoal, Tô tá saindo agora do Rio de Janeiro. Vamos pegar a estrada aí, daqui a pouco a gente se encontra. Misoca já tá em São Paulo. Já me mandou vídeo. Ela falou comigo também. Inacreditável! O <risos> que que tá aí? Você tá reclamando da minha mala? Ela não tá aqui. É aqui. E a nossa em cima, porque a nossa, ela vai baixar. Who you are, when... A senhora, muito adolescente com a muito! That's the it is! Enquanto elas estão horas e horas na estrada, eu tô aqui no aeroporto, porque eu tive um compromisso no Rio de Janeiro. Eu tô voando para São Paulo, consegui adiantar o voo, e, pra encontrar com as meninas lá à noite e fazer o que a gente tem que fazer. Enfim, ao encontro do esconderijo. Eu queria dizer uma coisa também, que eu, eu gostava muito dessa música e era super fã de Lavim antes dela ser substituída, né? Que vocês sabem que. Ela é ela, um ela, ela ela... alienígena, Não, ela, ela morreu e foi substituída por uma outra. Tem uma teoria aí na internet dá pra achar. Ah, se não, que estamos vivos, esse amor que vai crescer não tem lógica! Tá né? uhum. Seus passageiros, sejam bem-vindos a São Paulo. Pedimos que permaneçam sentados enquanto o avião estiver em movimento. Estamos em São Paulo já. E nossa primeira parada em São Paulo vai ser num lugar que a gente está muito ansiosa. Estamos indo para o escritório do canal das Bi. A gente vai gravar agora um programa com elas, um dos episódios, e que deve ir ao ar dia 19 de março. A gente está super feliz de fazer essa parceria com elas, é um canal que a gente admira pra caramba. E a gente está aqui já em São Paulo, já estou pronta, maquiada, para ir direto para lá. Tô bastante ansiosa. A Mirella tá indo já, também. Oiê! Oiê! Logo, logo, entrevista para o canal da Espi. Você acredita nisso? Incrível, não acredito. Você acredita Não mesmo? acredito. A gente está em São Paulo. A gente tá aqui, batendo o maior papo com as meninas. Isso é incrível, gente. Na verdade era pra, pra gente conversa. ter gravado uma hora atrás, mas a gente ficou conversando, conversando conversando, conversando e aí agora que a gente vai gravar e depois a gente deve conversar mais um pouco porque eles são incríveis e agora a gente vai gravar e a gente tá super ansiosa eu tô, acho que isso é muito legal vai, beijo é de fazer a websérie que seria sobre São Paulo A gente acabou de gravar com o canal das Bidas depois Ai, a gente. Que foi maravilhoso, foi tão TV legal. Com elas, a melhor parte. Incríveis. Eu quero dizer uma coisa aqui. A melhor parte desse vlog não está gravada Não tá mesmo. Ai, não tá Gente do nossa, céu! Nossa, nossa. Coração chega até sair pela boca. A gente Hoje, agora, assim. a gente tá saindo, inclusive, com esses negócios, como vocês podem perceber, de um evento um tanto quanto temático. Temático. Temático. temático. De uma pessoa muito foda. Muito foda. Ah, bom. incrível. E que vocês nunca vão saber quem é. Talvez um dia. Talvez um Talvez, dia. Quem Eu quero sabe, dizer o seguinte. Nós participamos com esses adereços faciais aqui. Adereços faciais. Adereços faciais de um aniversário de uma pessoa muito incrível e gênia no que ela faz. E é isso que é importante. Mas tem o sol aqui dentro? Não, eu quero uma bolsinha de couro, Tati, tá? que tu pegou. Lá de fora. Eu? É, não peguei nenhum. O amor é uma coisa que, que acontece muito nessa série. Que é o negócio da. O negócio que sumiu. O que, é que ele fala? não tô entendendo. Mirella, nada. do que você tá falando, cara? Eu não sei, a Pamela entrou desesperada aqui que sumiu, não sei o que, do não sei o que. Os cabos que você trouxe. Ah, <risos> <risos> pelo amor de Deus! Tá ansiosa pra, pro evento? <risos> tô. Já tá pronta? Hum, nem um pouco, eu tô bem atrasada inclusive, tá mas tá difícil não. levantar da cama porque eu tô com uma preguicinha. É porque ela tá comigo na cama. É, tá gostoso. <risos> eu falei assim, a, eu falei, Gabi, eu, na verdade pedi pra todo mundo me dar amor, ninguém queria me dar. E a Gabi, tô aqui comigo, me dá amor. Mas isso. Ô, Jaque, você tá ansiosa pro evento? Demais. Acabei de mandar uma foto do meu filho do evento. Ele quer estar está aqui. Mas, enfim, não aconteceu. Vamos estar inserindo uma foto do Lucas no vídeo. Por favor, obrigada. Mas eu tô muito ansiosa. Tô achando tudo <risos> maravilhoso. <risos> Alguém estava nu Deus. no e ela abriu a porta. Ai, que Tá tudo bem? Obrigada, tchau. <risos> Vai. não, não calma, calma, que... É falar que a gente está no evento de esconderijo. Já estamos conferida. no evento de esconderijo, já tá fumando já é isso, diretora? Oh, meu Deus! Então tá, então estamos aqui no evento de esconderijo. Yes! Linda quadros maravilhosos aqui, as bandeirinhas lindas crepe! gente, gente crepe, de delicioso de já tiveram uns cinco que aqui chorando falando, ai você vai ver mentira, mentira. Entendeu? no caso não é verdade no caso não é verdade, a não ser aquele menino que tá sentado ali é, que não assistiu a série inteira, mas chorou mas enfim gente tá muito legal esse evento, tô super feliz ainda tem muita gente para chegar e já tá cheio Choveu, deu um medo, assustou um pouco, mas agora já tá uma maravilha esse tempo, tô adorando. E fiquem aí de olho, porque a Mirella prometeu que até o final da noite ela vai rebolar até o chão, funk. Não? Não. E aqui, essa festa do esconderijo, ela teve uma parceria muito legal, que quando tempo bom. E aqui, nessa festa... <risos> E aqui... Essa, tá? Tá. e aqui nessa festa maravilhosa do esconderijo A gente teve uma parceria incrível Que eu não vou largar nunca na minha vida Que é com a marca Frida Se você não conhece, acesse www.frida.com.br Que tem lá umas peças incríveis Com preço super bacana E depois manda uma mensagem que eu te dou um cupomzinho de desconto Que é só, só aqui, ó Eu e tu, eu quero mostrar especialmente Olha isso Olha o que ela fez Cada um se esconde no espaço que cabe especialmente Para esse evento Amei, amei! E eu tenho certeza que vocês também amaram, estamos todas vestindo Frida! Estamos aqui no nosso evento Escondidinha em São Paulo, que está sendo um sucesso. Tem um monte de gente bacana, estamos aqui com a Frida, estamos aqui com um monte de gente que está na nossa temporada nova, estamos aqui com um monte de gente legal, estamos aqui com a nossa fotógrafa Andressa. Andressa, né? Isso. É, Andressa. Estamos aqui com mais um monte de gente bacana que veio aqui conhecer a gente. Ó, a gente tá igual aqui. Ó. Tá igual. Né? A gente tá igual. O Julio... Cadu não consegue? Man, Ele vê, tem, tem que tem, vê quer. É. Vê quer, é. não adianta, vê quer. É. Tem mais Frida, tem comida, tem bebida, tem música, as meninas estão passando som para o show de mais tarde, tem Lulu, tem Thales. Estamos aqui no Estamos evento, aqui, maravilhoso, <risos> esse evento esse convívio, muito de Frida. <risos> você tá fazendo story? O que, que você tá fazendo? Vídeo pro canal! <risos> Ai, <bloguinho. risos> Mais um apoio maravilhoso para esse evento é a loja A Toca. E são uns quadrinhos maravilhosos. Eu inclusive vou mostrar um que é a minha cara, olha só. Às vezes as pessoas são feijão em pote de sorvete. Para Você é um feijão num pote de sorvete? Depende de quem vai abrir esse pote. E, gente, Ai, olha só! Que incrível! Um quadro especial de esconderijo com a nossa frase Cada um se esconde no espaço que cabe. Maravilhoso! Que a gente... As cores de esconderijo, Isso, de azul. tá lindo! E é. a gente vai hoje, nesse evento, a gente vai fazer uma rifa pra gente sortear esse quadro. E se você também quiser adquirir esse quadro, vocês podem entrar na loja Toca que ela faz para vocês. Certo? E tem umas bandeirinhas aqui também. É, é flâmula, né? Flâmula! Não é bandeirinha, Tatiana? É Flâmula! Olha que coisas lindas pra ter em casa, gente! Olha só! Foda-se! Amei! Então, por favor, acessem o Instagram e façam suas comprinhas! O que, que tá acontecendo aí, Gabi? Então, a agência que convenou, no caso, estou dando o roteiro da primeira temporada, assinada por nós pra quequinha, que ela já tinha me pedido e essa senhora que faz aniversário em abril também pediu e ganhou Simone deu o roteiro dela Gente, olha quem tá do meu lado quem? Olha quem está do meu lado Gente, Carol Cobra Tô aqui no encontrinho, tá maravilhoso Vocês deviam ter vindo, quem não veio Quem veio, ainda bem que vocês vieram Mas agora eu vou estar tocando aqui E vai ser maravilhoso, tenho certeza Ela só vai somar nesse encontrinho Vai é mesmo, vai ótimo. mesmo, o show vai ser incrível E a gente vai mostrar pra vocês um pouco desse show Que é maravilhoso, porque ela é demais A voz dela é a coisa mais linda do mundo, gente Música <risos> Incrível, Cara, muito! Foi surreal! Aconteceu uma coisa vocês... É tocou, ela cantou Evidências E vocês sabem gente. que Evidências É a minha música com a gente. Entendeu? Gente, então amei. a galera veio Correndo lá fora, para Vem, A gente entrou e a gente Cantou, de repente ela parou de tocar violão Era todo mundo, a capela, cantando Cara, que momento incrível e Estou suada, arrepiada é. Que ainda você pensa muito em mim é verdade! Foi ótimo o show! Eles então se estamos juntos! Vamos fazer agora uma jornada de perguntas. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem e a gente vai responder só o que a gente quiser. quadro a Toca, com a frase da nossa série, cada um se esconde no espaço que E eu já tenho o nome da vencedora, é uma mulher. Tô chateada pra não ir embora. Eu também tô chateada porque eu tô pagando conta. Faz parte. Faz parte de produção. Faz. Você quer pagar a minha? Eu pago, sempre. Yes. Oi, amores! Eu espero que vocês tenham gostado de assistir um pouco dessa nossa viagem para São Paulo, esse final de semana, que foi super importante pra gente. A gente gravou pro canal das Bi. A gente fez um evento incrível no sábado, escondidinha, e a gente só tem a agradecer a todo mundo que esteve lá, ou que, poxa, presenciou um pouquinho, seja por foto, pelos stories, enfim, que de alguma forma torceu. o evento foi incrível. A gente quer muito agradecer aos apoiadores desse evento, a Frida, em primeiro lugar, que está com essa parceria com a gente desde o começo, a loja A Toca, que expôs uns quadros lindos, o Nomad in Art Hostel, que foi o hostel que a gente ficou inclusive hospedado e aonde foi o evento. A Elaine Madidi, que entrou com a parte de alimentação. E as duas cantoras incríveis que, que brilhantaram é, o nosso evento, a Sibele Espanhol e a Carol Cobra. É, fiquem atentos, a segunda temporada vai estrear em maio, mas não esqueçam, a gente ainda precisa da ajuda de vocês. O Catarse está aberto, a gente vai deixar o link na descrição e qualquer ajuda é muito importante para a gente. Também não se esqueçam de curtir os vídeos desse canal, se inscrever no canal, porque a gente está com muito mais visualização do que inscritos. E os inscritos são importantes para que o conteúdo possa chegar até vocês, para que a gente possa cada vez mais colocar mais conteúdo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo em nome de toda a equipe do Esconderijo. Tchau.